Este curso tem funcionamento há mais de 10 anos no Instituto Poteco da Guarda e está validado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Preparamos futuros 10 anos para trabalharem na concepção de ambientes, interiores e exteriores, equipamentos, máquinas e objetos, na integração de gabinetes de estudo, projeto e consultoria, empresas ou instituições de investigação e ensino. Os diplomados neste curso, para além de terem a capacidade de conceber produtos e equipamentos, obtêm ainda valências na área de design de interiores. As unidades curriculares são essencialmente práticas, com o estágio curricular no terceiro ano em empresa a definir. Os nossos alunos aprendem a integrar equipas multidisciplinares ao longo da licenciatura, com acesso a laboratórios bem equipados para trabalhar em metal e madeiras, assim como processos de modulação virtual nas vertentes 2D e 3D. A criatividade e a capacidade de trabalho são elementos valorizados ao longo do curso, assim como a preocupação cada vez mais necessária com o meio ambiente em projetos multidisciplinares.